Olá! Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo ao canal Numerologia Real. Nos nossos vídeos eu sempre procuro abordar assuntos interessantes que envolvam a numerologia, que envolvam o desenvolvimento pessoal, o conhecimento em geral, e que além de serem interessantes, sirvam também para despertar a sua curiosidade, o seu interesse, e no final façam você é, pensar e te forneçam alguma oportunidade real de crescimento. né? Mas eu creio que o tema desse nosso vídeo de hoje com certeza será muito interessante a todos. Nós vamos falar de um assunto que, tem, que é um item do estudo numerológico quântico, inclusive que é o poder de persuasão, a arte de convencer. <música> Se a sua vida vai mal, se as coisas não estão indo tão bem para você quanto você desejasse que elas fossem, você depositaria sua confiança em histórias contada por, contadas por leigos, em uma rede social ou em um conselho com base em informações reais. né? a resposta parecer óbvia, em pleno século XXI, ainda quem prefira recorrer ao pensamento mágico. Né? E por que isso acontece? Será que as pessoas são tolas? Né? Será que as pessoas são ingênuas ou gananciosas demais a ponto de fechar os olhos e ignorar o realismo? Na realidade, né, muitas vezes isso acontece que as pessoas realmente se deixam levar por essas fraquezas. Mas normalmente isso acontece porque além das suas fraquezas, quem divulga o pensamento mágico é muito persuasivo, né, tem um grande poder de persuasão. A persuasão marca a história, né, ela muda a história, ela acelera e muda a maneira como nós percebemos as coisas, como nós percebemos o tempo, inclusive. Mais de dois mil anos atrás, a humanidade sabe que a persuasão é uma arma muito poderosa, o Aristóteles, inclusive, quem primeiro estudou as técnicas de discurso de persuasão que move multidões e altera os rumos das nações. Né? O seu pupilo Alexandre, que mais tarde seria conhecido como o Grande, né? provou a tese de Aristóteles a usar os artifícios da persuasão nos seus discursos para construir um dos mais grandiosos impérios da história da humanidade. E armas falsas e estratégias de enganação eram usadas na Segunda Guerra Mundial. Ah, pelos nazistas para enganar o inimigo e persuadi-los a desistirem da batalha. Né? E a persuasão, assim, acabou se tornando uma estratégia de combate tão decisiva quanto venceu o inimigo no seu próprio campo de batalha. Né? Então, a malandragem da guerra envolvia a elaboração de sofisticados artifícios de persuasão, né, como veículos infláveis, armas que não tinham nenhum poder destrutivo, soldados e até cidades fake. Né? Os exemplos eram curiosíssimos, tão curiosos quanto as fake news utilizadas hoje nas redes sociais é, para espalhar discórdia, né, para disseminar o ódio, o divisionismo, o medo. Né? E, surpreendentemente, é, nós vemos que uma parte significativa da população acredita em fake news, né? acredita em mentiras ditas por políticos quadrilheiros né e corruptos, acredita em mentiras ditas por essas pessoas, já que há vários anos sabemos que Muitas notícias que circulam em sites e redes sociais não são verdadeiras, né? Já que nós sabemos que as palavras ditas pelos políticos nunca são confiáveis que as suas promessas de campanha nunca vão ser cumpridas, né? E por quê? Né? Por que será? Será que todos nós somos ingênuos? Será que todos nós somos tolos? Né? É claro que não, né? Tudo se trata do poder que essas pessoas têm de nos persuadir, de nos fazer acreditar que tudo o que está sendo dito, tudo o que está sendo proposto ou prometido é verdade. Né? Mesmo quando a razão e a realidade nos dizem que não é. Né? Mas o que afinal é esse poder de persuasão? Né? Será que é um dom? Será que só alguns escolhidos têm esse poder? Ou todos nós temos esse talento latente e simplesmente desconhecemos que nós o temos? né? O poder de convicção, de persuasão, é uma das maiores habilidades que qualquer um de nós pode desejar dominar. Né? Uma pessoa que domina o poder da persuasão não só é capaz de convencer outras pessoas a tomarem decisões sábias, como também de convencer as pessoas a tomarem decisões imprudentes, equivocadas e até mesmo estúpidas. Né? Sempre que se fala em numerologia, se criou uma crença que o importante é o número de expressão. Né? Tanto que as pessoas já se identificam pelo seu número de expressão. E é incrível como as pessoas chegam até mim pedindo orientação sobre as informações que obtiveram nos seus mapas, né, que elas mesmas fizeram, mas às vezes em sites, aí ou mesmo que foram feitos por pessoas que conhecidas até, e apesar de terem persuadido outras pessoas a acreditarem que são especialistas, professores em numerologia, etc., não possuem nenhuma qualificação ou competência para fazer um estudo numerológico de verdade. Né? E essas pessoas chegam até mim se dizendo número 5, número 7, né? e cada um com base em seu número de expressão, e com isso é, se passou a acreditar que números... É, alguns números são mais importantes dentro de um estudo numerológico, né? E que o número de expressão seria o mais é, significante, né, e acabamos no fim aí, nos esquecendo de, da importância dos demais números, das informações obtidas através de um estudo numerológico. Né, e é dentro de um estudo numerológico que você vai encontrar um item que se chama poder de persuasão. Né, é um quesito como o número de expressão, o número de motivação, o número de pressão, nós temos o número do poder de persuasão, e ele é tão importante quanto os demais, ou mais importante até que o número de expressão, dependendo do que nós estamos tentando entender, de como nós estamos tentando entender. Né? Se nós considerarmos que independentemente de como eu me relaciono com o mundo, daquilo que me motiva, de como eu sou visto e entendido pelas pessoas, né? o meu sucesso ou fracasso depende diretamente da minha capacidade de convencer ou não as pessoas, do meu poder de vender o meu peixe, né? visto por esse ângulo. o poder de persuasão se torna uma das orientações mais importantes dentro de um estudo numerológico, uma vez que o número do poder de persuasão reflete a minha capacidade de influenciar as outras pessoas. Né? A persuasão é uma forma de comunicação estratégica e é uma característica muito importante na capacidade de convicção e de liderança. Né? Então, o poder de persuasão é uma orientação natural, mas ela acaba também revelando certas características que nós... É, nós temos são induzidas né e é mais importante aonde saber onde está o meu poder de persuadir né todos nós temos esse poder todos nós temos um grande poder para persuadir as pessoas mas em cada um em cada um de nós né ou em cada um de nós esse poder se manifesta de uma maneira muito particular de uma maneira muito diferente né eu tenho um poder de persuasão um então o meu poder de persuasão está na objetividade, né? Para aumentar o meu poder de persuasão, eu devo me abrir para ouvir as pessoas, porque isso é, expressa meus pensamentos de uma forma que os outros possam entender, né? O que eu desejo realmente tem que ficar claro para as pessoas, né? E como eu tenho um número de influência 4 eu já transmito naturalmente confiança e segurança às pessoas. Então é melhor, a melhor coisa é que eu procure me expressar de uma maneira simples, de uma maneira objetiva, para tornar a comunicação mais fácil. Né? E como eu tenho uma influência 4, as pessoas confiam em mim, se sentem inseguras com o meu julgamento, com a minha imagem, ou com a minha aparência, né? mas com o meu julgamento. Então eu devo usar o poder da minha mente e, e associado à minha criatividade natural para persuadir as pessoas com a minha inteligência. Né? E assim eu evito também me envolver em situações delicadas, em situações estressantes. E todos nós precisamos nos sentir amparados. Então basta que eu crie é, um ambiente abistoso, né? não crie barreiras que impeçam as pessoas de se aproximarem de mim, que não as intimide, elas naturalmente vão vir até mim. Né? E olha só que interessante, né? quem tem uma persuasão 2, o seu poder de convicção está na sua ingenuidade. Né? Já no 3 está no entusiasmo, e assim vai, né, a cada número até chegarmos ao 9. Então, todos nós exercemos um poder significante sobre as outras pessoas. O problema é que a grande maioria de nós não sabe o que está fazendo, como está fazendo isso. Né? Comecei é uma arte, e nós temos muitos mestres na arte de convencimento, né? como eu citei há pouco, Aristóteles já falava, da arte de, de persuadir né, através de argumentos de retórica. Muitos personagens da história ficaram famosos pelo poder persuasivo que cada um deles tinha, né? E pela sua maneira, e cada um exercia o um poder sobre as pessoas. O Roosevelt, o Roosevelt muito antes é, de ser eleito presidente dos Estados Unidos, mais precisamente oito anos antes, né? Quando ainda ele ainda era deputado estadual de Nova York, ele expôs os motivos pelos quais todos os homens deveriam participar da política, né? A teoria. Que posteriormente serviria de base para o conceito moderno de democracia. Né? Tinha um grande poder de persuasão pela oratória. Hitler, Hitler que apesar de ser um bandido, né? uma série de crimes praticados contra a humanidade, nós não podemos negar que Hitler era um mestre na arte da oratória também. Né? No seu discurso de posse, depois de ser eleito chanceler da Alemanha, Hitler proclamou que o nazismo não deveria ser encarado como uma plataforma política, mas como uma fé política. Né? A Alemanha precisava de um líder em quem ela pudesse ter fé Nada mais do que isso. Então, quando ele terminou, ele foi ovacionado pelo público que acreditava naquela época né, é, que aquele que se tornaria um dos piores e mais cruéis ditadores na história da humanidade teria e seria a solução para a crise econômica que assolava a Europa em 1833. Né? Winston Churchill tinha um grande poder de comover as massas. né? Em 1940, o ex-primeiro-ministro da Inglaterra convenceu o povo a pegarem armas enquanto o reis e as suas tropas avançavam pela Europa. O apartheid na África do Sul, que foi derrubado em partes por Nelson Mandela, né? foram... Esses, entre outros, né, Martin Luther King, Gandhi. Aqui no Brasil nós temos Getúlio Vargas. Getúlio pode não ter mudado o mundo, mas certamente alterou o rumo do Brasil. Né? A maneira como Getúlio se dirigia ao povo foi determinante na sua construção é, política, na construção da sua popularidade. Né? Eu costumo dizer que a arte imita a vida e da mesma forma que na literatura, na poesia e no cinema, o sucesso de uma história depende de como essa história é contada né e para contar uma boa história você precisa saber persuadir o seu público tudo nessa vida é portanto uma questão de saber persuadir de saber convencer né o que nós precisamos fazer é sermos capazes de mostrar nossa melhor versão e sermos capazes de direcionar a mente a visão as emoções as crenças né o coração e a fé das pessoas para além do que os olhos enxergam né para Onde eu quero que elas olhem para que elas vejam e sintam e percebam aquilo que eu quero que elas vejam, né? que elas sintam e percebam o que eu sinto e percebo. Então as pessoas estão ocupadas demais para perceber e entender corretamente o ambiente, né? as circunstâncias. O poder de um grande líder ele vem simplesmente do ato de sutilmente fazer com que as pessoas deem uma olhada ao redor e avaliem, seja lá o que for, pelos seus olhos. Né? O poder de um grande líder está na sua capacidade de fazer com que os outros vejam o que ele vê e como ele vê. Então o poder de persuasão ele é extremamente importante no mundo, no né? mundo cada vez mais polarizado que nós vivemos hoje. Então quase todos, é, é, todo encontro humano inclui uma tentativa de ganhar influência ou persuadir os outros. Né? A nossa maneira de pensar, é, de se expressar, independentemente da idade, profissão, religião, crença, filosofia, as pessoas estão sempre tentando persuadir, mas as outras, né? todos nós, Queremos ter o poder de persuasir. Todos nós queremos ser capazes de influenciar para que os outros nos ouçam, para que os outros confiem em nós, né? para que os outros nos sigam. Né? Para o bem ou para o mal, a capacidade de persuadir é um poder. Né? Por que você acha que as empresas gastam milhões de dólares analisando os nossos dados? Por que você acha que as redes sociais aparentemente são gratuitas? Né? Para nos analisar e descobrir como nos persuadir sutilmente. E você tem tem esse poder que lhe foi dado de graça, mas que você desconhece, por isso você não usa e fica aí sofrendo, né? quanto muitas pessoas pensam que a persuasão é um dom, os princípios universais da influência podem ser aprendidos e desenvolvidos considerando o seu poder natural de cativar as pessoas. Se eu puder aprender e controlar essa habilidade, eu também posso controlar as minhas dificuldades. né? Se eu tenho controle sobre a minha habilidade de persuadir, as pessoas se tornarão mais amigáveis, eu sofrerei menos oposições, as pessoas se tornarão menos resistentes e mais dispostas a agir da maneira que eu desejo em direção àquilo que eu desejo. né? Porque... Sou eu quem as convence de que algo é verdade e não o contrário, né? Sou eu quem as convence de que algo vale a pena ou não, né? Isso não é manipulação, né? Eu estou falando de convicção, independentemente do meu poder, do seu status e posição social. Qualquer coisa que eu queira ter ou realizar de algum jeito depende da vontade, depende do esforço, do comprometimento de outras pessoas. Então é importante entender que nós precisamos de pessoas para realizarmos aquilo que nós queremos realizar. Né? Nós, seres humanos, por necessidade, evoluímos para sermos seres sociais. Então, a dependência e a cooperação mútua aumentaram nossa capacidade de sobreviver sob circunstâncias, ambientes adversos né? e situações ameaçadoras. Embora essas ameaças, aí, a nossa sobrevivência tenha diminuído no mundo de hoje, as pessoas continuam a ter a necessidade de se afiliar a outras. Né? A socialização não apenas evita que eu me sinta sozinho, mas também ajuda a aprimorar a memória, as minhas habilidades cognitivas, aumenta a minha sensação de felicidade, de bem-estar. Né? Então, eu posso escolher ser aquela pessoa que influencia ou aquele que é influenciado. Eu posso escolher ser aquele que dita a moda, que faz as regras, ou aquele que segue a moda e se submete às regras. Né? A maneira como eu me comunico, a maneira como eu me faço entender, pode produzir grandes diferenças no meu modo de vida. A maneira como eu influencio as pessoas e o meu poder de persuadir as pessoas pode estimular poderosamente as pessoas. Pode estimular poderosas motivações ou dolorosas oposições. Né? Então, para alguns, como eu, o poder de persuasão está na objetividade do 1, um, né? para outros na ingenuidade do 2, alguns possuem entusiasmo do 3, que sabe a hora certa de falar, o que dizer né? e qual opinião deve dar, enquanto outros o poder de persuasão, pode estar no autocontrole do quatro, na sua aparente capacidade de, de suportar a pressão, de suportar as dificuldades, as privações, que os outros dificilmente é, suportariam. Né? Então, a nossa capacidade para persuadir e convencer as pessoas está diretamente ligada à maneira como nós entendemos a nossa realidade, na maneira como nós controlamos as situações, no como e no quanto somos influenciados ou não pelo meio e no quanto controlamos, nós somos controlados pelas nossas emoções. hoje né? não é magia, numerologia é estabelecer ciência na realidade da nossa vida, né? Eu posso conscientemente manter as pessoas focadas no meu melhor potencial ou posso deixar que elas se desviem é, a sua atenção e se concentrem nos meus defeitos? Que será? Que separa os poderosos dos demais, né? O que você acha que separa os influenciadores dos seguidores, o que separa os comunicadores eficazes dos pensadores verdadeiramente bem-sucedidos, né? Cada um deles, conscientemente ou inconscientemente, domina a arte de persuadir, cada um deles sabe usar o poder de persuasão, todos eles são extremamente hábeis em convencer as pessoas e se envolverem, a se moverem na direção que eles querem, em direção às suas causas, aos seus interesses. E você, qual é o seu poder de persuasão? Por hoje vamos ficando por aqui, se você quiser receber uma cópia gratuita dos meus ebooks, Mito ou Verdade, abundância de Assinatura, o um Livro do Poder, a Numerologia do Desenvolvimento Pessoal, os links estão aí na descrição do vídeo, é só me mandar a solicitação pelo link, eu pessoalmente vou te enviar uma cópia gratuita pelo WhatsApp, tá? E aproveita para conhecer o meu livro Sagrado e Secreto, o meu último livro Enriquecendo a Vida, ou se você quiser falar diretamente pessoalmente comigo, todos os links estão aí na descrição do vídeo.